O pessoal do prédio ele não, eles não nos vê como gente, né? Eles já chamaram a gente de gafanhotos, de rato, de tudo. Eles fizeram um, um protesto deles aí na, na, às 11 horas da noite de sexta-feira, saíram do, pra fora com panela, batendo panela, xingando, mandando a gente embora, que eles não queriam a gente aqui. É, nós tivemos esse problema agora da invasão aqui no terreno de trás. Somos a favor da moradia dos menos privilegiados, mas a gente prefere de uma forma organizada, né? cadastrada, e não da forma como foi feita. Só isso que eu gostaria de deixar registrado, porque o município tem as políticas, já existe a política, e isso não está sendo seguido. Esse é o grande problema, essa é a nossa insatisfação. Eu vim porque... Eu preciso também de um lugar para morar, né? Que não seja para mim, que eu não sei o, o dia de amanhã, mas que seja para meus filhos que estão aí crescendo. Dois adolescentes, né? Para deixar alguma coisa para eles. Para não ter que passar a mesma história que eu passei de estar tá na casa dos outros, estar tá passando humilhação. Passamos bastante necessidade até eu conseguir arrumar um serviço. Às vezes eu fico falando assim, a história passa na cabeça, né? Que eu lembro dos meus filhos. Lembro da minha mãe também passando muita humilhação onde ela vinha dividir um ovo assim para a gente comer para enganar o estômago. Aí eu olhei e falei assim, não, não tem condições mais de ficar assim. Quando eu perdi o serviço, ficou mais difícil ainda. Eu, eu tentei entrar em programa social aqui em São Bernardo do Campo, mas eu não consegui. Não consegui, é uma burocracia muito grande, é muito difícil. Dá a impressão até que são escolhidas as pessoas que eles... Que eles... É, porque a maioria das pessoas que necessita que a gente entrou muitos anos atrás e não, não conseguiu nada. Ele fala que sempre entrega de 800 a não sei quantas... Eu não sei quantas moradias, mas eu no tempo que eu moro aqui eu nunca consegui entrar no. Eu entendo, eu entendo os dois lados basicamente. É, eu entendo o lado social das pessoas precisarem de moradia e quererem exigir isso do governo de alguma forma e uma das formas é fazendo esses tipos de, de invasão. E eu também, eu também entendo lá do pessoal do prédio que tem medo porque, infelizmente, a gente tem essa divisão de classes, né, no Brasil, muito forte, então o, o pessoal que é mais seria da minha classe tem um medo terrível do, do, do pessoal da outra classe. Pai de três filhos, tenho duas netas, ajuda a criar e no momento estou desempregado. Não tenho um emprego fixo, vivo fazendo bico na área da construção civil. Mas nosso país, a crise está tão grande que até essa área aí afetou demais, a gente não tem condições nem de trabalhar. Infelizmente, para nós pagarmos impostos, estamos aí honestamente vivendo, nos sentimos abandonados, porque ninguém faz nada por nós. Ontem mesmo, do, do apartamento, nós podemos verificar que eles estão construindo uma uma fossa gigante, mais é, de 6 é. metros de profundidade. Já fizeram tubulação, colocaram privada, tão, então quer dizer, a estrutura deles. É, é, é gigante já, então nós estamos assim, nos sentindo desamparados pela, pela, pela, pela prefeitura, pelo governo. A gente estamos fazer, aqui meu. simplesmente querendo um apoio dos políticos que dizem que na constituição a gente tem o direito de uma moradia Caralho, cara, digna. É você Orlando! E a moradia digna é você, a gente você, não Orlando. tem porque, porque os corruptos roubam tudo e levam para o bolso deles. Seu canalha. Mala de dinheiro de 50 milhões, tem que ter máquina para contar o dinheiro do roubo deles e quem tem que pagar é a gente todo dia. Tem a parte da insegurança, no muro do condomínio ele fica baixo perante o terreno de lá que é muito mais alto pessoas e se drogando, onde tem foto, imagem, não podemos julgar que seja droga, maconha porque a distância, mas tudo aparenta ser mulher grávida, sem estrutura, então quer dizer a gente está aí abandonado e a justiça, ninguém faz nada por nós na verdade é basicamente medo que essas pessoas têm, é um medo que não se justifica porque pessoa pobre não morde ninguém, nem mata ninguém, nem faz nada disso é, mas é, eles não são fascistas, eles não, não querem exterminar as pessoas, eles simplesmente estão com medo, um medo talvez injustificado, mas um medo. E, mas eu entendo, eu entendo o lado dos, dos, dos caras quererem os direitos que, que eles acham que são deles, e eu acho que são mesmo, eu acho que todo mundo tem que ter direito de moradia, os caras estão morando aí num barraco, faz, fazendo as necessidades lá no meio do mato, não, ninguém ali, eu tenho certeza que a galera que tá ali não gostaria de estar tá ali, gostaria de estar tá em outro lugar, é, então eu entendo o lado deles, porque eu acho que o pessoal aqui tem um pouco de dificuldade de entender e age como se eles fossem monstros e tal, e... Isso eu não gosto. Eu chamaria eles de cidadãos e pediria a ajuda deles para a gente, que eles olhassem um pouquinho para a gente, porque eles têm onde ficar. E muita gente não. Que eles são também cidadãos, né? Tem a gente. Eu respeito eles, eu gostaria que eles tivessem o mesmo respeito por nós. Não é ao lugar de vocês! buscar direito é de vocês! É de legalidade! Ilegalidade não! Gente, vamos mostrar também que esse movimento é unido. E nós temos... Vários aliados aqui ao nosso lado, que apoiam a luta por moradia e que são solidários a cada um aqui que está nessa batalha.